Salve, salve queridos amigos, bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso. Pessoal, hoje eu quero falar de uma personagem que sempre esteve presente em todos os jogadores de Baldur's Gates. Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho da Imoen, quem é ela, qual que é a história por trás da Imoen e alguns detalhes interessantes. Bom, no começo do jogo a gente encontra com ela em Candlekeep Keep pela primeira vez, mas não é a primeira vez propriamente dita, pessoal. Para quem não sabe, a Imwen foi levada pelo Gorion para Kendall Keep aos 10 anos de idade aproximadamente. 10 anos após a gente chegar também nesse local. A Imwen e o nosso personagem eles foram criados juntos. Então eles têm muitas histórias aí de infância, tem uma ligação muito forte desde sempre, só que com um outro detalhe. A gente foi criado pelo Gorion. O Gorion, ele é o pai adotivo, tanto nosso quanto da Imoi. Só que no caso da Imoi, quem criou ela, propriamente dito, foi o Wintraup. Aquele primeiro barman, o taverneiro que a gente encontra em Candlekeep. Esse aí. E engraçado, pessoal, que a Imoi conhece ele pelo apelido carinhoso de Barrigudinho. A Imon pessoal, Para quem não sabe, é provavelmente a maior aliada nossa em Baldus Gate 1 Ela é uma ladra e ela pode se especializar em dupla classe Sendo que ela pode se tornar uma maga Para quem ainda não jogou Baldus Gate 2, isso acontece nos eventos futuros do game Eu não vou dar spoilers aqui, mas ela acaba se tornando uma maga e uma ladra aí tem um outro detalhe interessante que é a primeira vez que a gente encontra a Imon lá em Candlekeep o nosso jogador faz uma observação no seu jornal seria mais ou menos algo do tipo minha velha amiga Imon me incomodou hoje ela é bem estranha quando ela tenta mostrar sua afeição por mim e é bastante irritante ainda assim ela é uma pessoa legal e fico muito feliz de conhecê-la. A Imoen trata o nosso jogador como se ela fosse uma irmãzinha, né, que a gente tivesse que protegê-la. Então eu entendo que o personagem da Imoen é, com certeza, a mais confiável entre os NPCs de Baldur's Gate. Eu digo isso principalmente pelo jeito que ela te trata, e, principalmente, porque você não está conhecendo a Imoe agora, você conhece ela desde sempre. Ela morou, viveu, cresceu, fez tudo da vida praticamente perto de você. Então, essa é uma relação de confiança muito estável que cresceu ao longo dos anos, ao longo aí de 10 anos, porque o nosso personagem tem algo em torno de 20 anos quando ele encontra com Gorion para poder... Iniciar a jornada. Então, para mim, ela é, sem sombra de dúvida, a mais confiável das NPCs. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi um vídeo bem rápido, a gente falar um pouquinho da Imoi. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja uma novidade para vocês. Até a próxima, um beijão, tchau, tchau.